E você? Mano, eu não beijaria porque não, não, não pá mesmo. E eu com dinheiro eu já tenho. <risos> Mas se você tá precisando, viado, eu vou. Não, não, 50. Não. Cem mil reais você não beijava um cara? De língua? É? Não. De língua? Ô, oh, de língua tem que ter maior amor, mano. Mano. Ator, caralho. O ator, ele ganha Às vezes ele ganha um cachê. Pra fazer um filme, ele beija um cara. Você, um gordo feio desse, sem melhor pra você não beijar um cara, você não beijava? Não beijava, porque eu não gosto. Porque a sua situação financeira hoje tá da hora. Mas agora, se fosse um ano atrás... Beijaria muito. <risos> então, tudo depende do momento que nós vivemos. Sim, mas o foda, o seguinte é o quê? Qual que é a fita? O lance, vou te explicar o um lance. O um lance é um lance, não é um romance. Hum. Viado. Até me perdi no que eu Ah, porque, ó... Eu acho que pra você beijar uma pessoa...